A gente precisava ter 10 mil seguidores, né? Para fazer aquele arrasta para cima, colocar o link externo. E desde o ano passado não precisa mais. Porém, eu não sabia como fazer para colocar o link. Aí foi um outro aprendizado meu hoje também, tá? É que no Stories você consegue colocar o link como é que você faz? Você faz no Canva, né? Um post no Stories, que eu recomendo, super recomendo o Canva, bem simples, né? Tem os templates prontos. Aí você vai lá no Stories seu, do Instagram, vai na figurinha, e na figurinha, na quarta linha, tem lá, Link, né? E aí você copia e cola o link aí eu já deixei salvo, né, o meu link, eu normalmente faço pelo WhatsApp mesmo, eu deixo lá no, no WhatsApp, eu tenho um, um teste digital, né, eu criei um grupo para mim, teste digital, então eu coloco tudo lá, o grupo é só eu, né, é, aí eu coloco lá, copio colo o link e vai lá pro, pro Stories, gente, é muito simples, aí já fica lá, fica lindo, fica...